Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Colóquio Internacional Piotr Kropotkin. Uma semana inteira, oito mesas, mais o evento de abertura e as duas peças de, de teatro. Quase 100 participantes de 20 até 25 países diferentes. Apareceu um sentinela Meu senhor Aqui não é permitido cantar E o Pedro Olhou bem para ele e disse Quero cantar E cantarei Caro irmão Kropotkin Amigo recente e admirável Quarta passada Sonhei com um pássaro preto Sei que você se lembrou aí Agora mesmo Lendo minhas palavras daquele que nos chamou a atenção e interrompeu nossa conversa, cantando alto em São Villiers. 19th-century anarchistas, como like Kropotkin, não procuraram oposar as visões globais do liberal internacionalismo, o empírio e o marxist universalismo marxista por retratar à isolamento de pequenos espaços e de pequenas escolas, mas, em vez, ofereceram a sua própria visão do mundo. Sophie's foi o trabalho de ajuda que não foi dito ser not to have um, a, a gotcha moment with a beloved figure, but to explore more deeply the way that Peter was enabled and troubled by a similar set of questions, which frameworks in his thought could not account for. So they completely skew the anarchist problem by thinking in terms of revolution, and they sideline everything that anarchists say about education. So in a sense, what they do is that they, they get fixated on the notion of propaganda by the deed, look at a subset of historical anarchist actions and miss the main point, which is about propaganda, uh, which for anarchists meant education. So uh, you argue that the same Ataque uh, attack to the bastille was not something made instinctively challenging some historiography only seeing uh, spontaneity and rationality uh, in the people but according to precise geostrategic uh, ideas of the strategic importance quando as pessoas se apropriam as coisas funcionam a maior prova é que independente do estado existir e, né, do capital existir, si, as coisas estão rolando. Pessoas estão se organizando com outras para tentar mitigar esse problema da pandemia. É preciso pensar numa escola pública menos competitiva e que com fortaleça os ideais meritocráticos e mais cooperativa, funcionando a partir da ajuda mútua entre diferentes pessoas, o período que aconteceram as ocupações mostraram que sim. A gente percebeu que a ajuda mútua ela estava tanto na própria organização da rádio porque a gente funcionava em forma de cooperativa, não tinha hierarquia, a gente estava se reunindo continuamente, nunca tinha uma decisão que a gente tomava sozinho e tal, quanto na no próprio conteúdo que nós trouxemos ao longo desse um ano de rádio. Para mostrar que essas formas de cooperação e de ajuda mútua foram de fato utilizadas em várias circunstâncias históricas. Então eh, tá a questão é ver como que hoje podemos repensar isso a partir das experiências de economia solidária, e, e ver as possibilidades e também eh, detectar as falhas, ou as, as distorções, os desvios que podem existir nisso. Kropotin and Le Guin agree on the need to rewrite history under a new perspective, and under the career back perspective. They both wish to propose a new history, new stories, life stories. And to do this, we need to be extremely attentive to the ordinary habit of mutual aid and fight against the organ organized oblivion of existences. I'd like to give you some tentative thoughts in relation to Osugi's characterization of anarchist ideals. According to him, It's not enough to find them in books. You have to find them in your own life and make them yours. And this process of self-discovery or self-creation is fundamental. Kropotkin, when he would come to a village people knew him, they would say, oh, here comes the curious one, because he had questions about everything. That's really the one key to Kropotkin's whole life, was that he was an extremely curious person. These ideological links that were there between Bakunin's collectivist anarchism and anarchist communism I think are important to explore in order to see how uh, the theory of anarchism itself evolved uh, through the course of the international working class movement that was at that point of time being conducted through the first international and after the split through the anti-authoritarian and the Jura Federation. This I really want to focus on anarchy not as free will but as a debt and a dependence When we properly understand our own body and our own existence in time, we'll see that we're birthed from other bodies. The material of our own lives is already indebted to the material of other lives before we're even born. не позволила осуществить идею создания синдикалистского профсоюзного интернационала, но характерно, что даже в разгар войны But it says a lot that even at the very peak of the war, at the moment of sharp polemics between anarchists in their relationship to this conflict, Kropotkin hoped to return to the question of the reorganization of the international working movement. What would it actually be if we were to think about analysis of capitalist world economy uh, from a space of contradictions? That shows that capitalism, with its endless acumulative drive, is never really able to completely imprison life. Y en el caso de Chile, lo que tenemos es en principio, sí, al principio del siglo XX, un anarquismo atenuado, pero donde se va a dar una transición de los grupos marxistas y autonomistas hacia posiciones libertarias uma vez que sejam capturados por o Estado e postos na na Eu consegui identificar três representações principais que são essas três aqui. Então, Kropotkin visto como um conspirador subversivo, o um anarquista que taca com bombas. Segundo, o Kropotkin, o sábio, o utópico, aquele que pensa no bem da humanidade, né, o cientista. E o terceiro, o Kropotkin, intelectual crítico. E aí eu deixo fim de Policarpo como um alegre fim de Olga, né? o último parágrafo do, do romance é bastante bonito, né? A Olga vendo que tudo muda na sociedade e que, portanto, há possibilidade de mudança e afirma também o posicionamento das mulheres como sujeitos ativos na construção desse ideal. Nesta capa que vocês veem, que é de um jornal comercial da Costa Rica, é, o Kropotkin foi citado para falar precisamente sobre a sua posição sobre a Primeira Guerra Mundial. O teatro é um jogo sem competição, ou no qual, quando há competição, o jogo em si é prejudicado. Avelino Fosculo escreveu num jornal da época que o trabalho do artista é a grande obra de revolucionar construindo. Então cada grupo podia ter a sua própria independência para produzir seus materiais cinematográficos. De todas essas produções, os teóricos, da área de cinema vão falar que a contribuição mais relevante do período vai ser a da Confederação Nacional do Trabalho. Nesse contexto de polarização do sindicalismo revolucionário com a social-democracia, o Kropotkin assume o primeiro em detrimento da segunda. Ele defende uma posição em referência na internacional, que é materialista, que é organizacionista, que defende as lutas de massa e classista. A liberdade para anarquistas, então, é a propriedade quantitativa das relações, né? mas é uma propriedade que não é passiva. Ela deve ser continuamente construída por meio de ações que evitem que desigualdades acidentais, que são coisas que existem próprias da diversidade das coisas, se transformem em desigualdades constitutivas. A história é vista dos bastos, tanto para Rocker, quanto para Kropotkin, é uma concepção que é aplicada tanto no estudo da, da cultura e da nação nesse longo prazo, na obra do Rocker, quanto na perspectiva da Revolução Francesa. O Tanto o Rocker quanto o Cropótico criticam a história feita, vista de cima, seja a cultura, no caso do Rocker, quanto a política, no caso de Cropótico. Uh, diversity and stability in ecosystems is actually increased uh, when we take these mutualistic relationships into account. When the amoebas are gathered into these groups, they have strategies to detect cheaters. So the individual amoebas have reputations. Uh, amoeba that have met each other before and been cheated remember this, and they can actually expel some of the individual amoebas from this cooperative group uh, setting. The natural science evolutionary theory is the most ideologized theory. I suppose that the growing instability in the world, including climate change, pandemics, economic crisis, stimulates the rethinking of the waves of social and economic evolution of mankind. By advancing an anarchic theory of national economic planning, Laval knew he was bringing into question not only anarchists' assumptions about workers' self-organizing abilities, mas também a teoria social que Agora, com o embate que não cesa de tecnologia digital, de que estamos siendo despojados? Nos estão robando o tempo do acaso, da serendipia e da aventura. E com ello, nos esquilman e nos deixam mais pobres de misterio e de sorpresa. Queremos comprender o. El... Darwinismo entre comillas de Kropotkin es importante que abandonemos una perspectiva eurocéntrica. Las múltiples lecturas del apoyo mutuo tuvieron lugar en muchos rincones del mundo y también fueron moldeadas por agendas locales. Según este paradigma, desde la antigüedad la historia de la humanidad está repleta de ejemplos en los que se denuncian y se evidencian los males generados por el hecho de que unos sean cuáles fueren poseen la autoridad sobre otros. En este sentido, entiende que existen numerosas experiencias en el mundo prehistórico, en la antigüedad, en el que tribus y clanes se autoorganizan. Cuando el anarquista toma la decisión de luchar por una revolución libertaria, tiene como principio la igualdad. Este es consciente de que todas sus acciones son un desbordamiento de fuerza vital y esa fuerza vital es sin duda el misterio de Kropotkin. Aquí lo que nos interesa es pensar el poder La propuesta zapatista como una propuesta activa, transformaciones y aprendizajes reiterados, no hay fórmulas, ya lo habíamos dicho, junto con la rebeldía, las, es una de las armas de la lucha, hay que transformarse y aprender constantemente. Diálogo y la escucha, no hay posibilidad del apoyo mutuo sin, la, sin el espacio de diálogo y escucha, porque no es un asunto, insisto, de proyecto ni de jerarquías. El abandono del de objetivo da tomada do poder político do Estado, é a construção de um sistema confederalista de comunas organizadas principalmente por assembleias populares nas cidades, e vilas. Porque hoje os anarquistas estariam lutando com os republicanos contra a monarquia, mas amanhã eles estariam lutando contra os republicanos, contra a anarquia. Mesmo que é, a república seja uma vez saída do método libertário mais progressiva que é a monarquia, isso não quer dizer que ela é uma etapa indispensável à anarquia. E esse caldo de pensamento grego, da filosofia, da ciência, nessa né, cultura grega, seria um, algo que garantiria justamente um grande avanço contra o, a centralização política, contra a religião e que seria muito importante para o anarquismo se inspirar e até beber dessa fonte como e político No início de março de 1905, numa carta para o chefe de redação do jornal Frei Albert Stimi, Genovsky, ele exprimia esperança que a revolução na Rússia vai dar início a uma nova era, tanto economicamente quanto politicamente, vai libertar o povo você pode perfeitamente desenvolver, propor um saber socialmente crítico, um saber ancorado em uma praxis emancipatória, transformatória, sem que para isso seja necessário que se abandone o conhecimento da, dos processos geobiofísicos. Os movimentos anarquistas fueron, fueron muy, nunca desapareceram estos autores como centrales e clássicos da literatura anarquista, pero... Eh, estranhamente, digamos, ou não tanto, nas universidades, em geografia, eh, desapareceram bastante ou, pelo menos, eram muito pouco trabalhados. Para a gente, o significado que tem essa ecologia política em seu pensamento é exatamente o comunismo libertário, que se daria através dessa expropriação né, e o estabelecimento dessas relações sociais, baseadas numa ajuda-multa, com uma produção que atendesse às necessidades, primeiro, visando o bem-estar de todos. A gente conclui que a permacultura ela é hoje uma das formas mais complexas de, e, e sistematizadas de aplicação dos princípios propostos pelo, pelo, pelo Kropotkin, através do, planej, do planejamento de um espaço humano, seja numa casa, numa comunidade ou em espaços maiores. Porque a pessoa não quer perder terra e ela não quer ceder um, um pedaço para outra passar, e isso gera um conflito enorme né, dentro da comunidade. E assim, na meu ver, acaba que se a gente nem tendo como entender como uma comunidade, né, que acaba que um tendo é, tanto conflito com o outro que nem se vêem como iguais. Ele doesn't just want to describe the origins of ethics, but to impart why they are so important and to make you feel this sort of ethical obligation not not simply describe it but to actually live it to actually feel what it is that ethics makes people feel ideally kropotkin was speaking to those tender of heart and and saying to those those of tender of heart you have a concern with the world as it is what inventions are they making are they making an invention just to make money just to increase their property assets or Are these inventions for the betterment of all? So Kropotkin's mutual aid, therefore, offers a an escape from the pessimism and an answer to the problems that it proves. And just as we saw power grow, we once again need to will mutual aid again. I, I quote Kropotkin again where he says, from the clan, it was extended to the stem, to the federation of stems, to the nation, and finally, an ideal elite of the whole of mankind. Como superação do darwinismo, é, esse darwinismo, né, não, não o Darwin, mas do darwinismo, a obra de Kropotkin ela foi muito importante, porque ela se colocou nessa posição de é possível uma outra mentalidade para ler os mesmos fenômenos, e sem naturalizar as relações sociais e justificar e legitimar a exploração e a dominação. Kropotkin se apropria das contribuições de Darwin, critica autores que ele denomina darwinistas e propõe, um darwinismo amplo, nas palavras dele, e, além disso, ele é, também se apropria das ideias de evolução progressiva e das contribuições de Kessler e Brehm. O Kropotkin é, tem razão né, em dizer que é mais fácil encontrar o apoio mútuo entre iguais. Se né? a gente pensava no anarquismo, como que a gente pode romper com essa limitação, é, vale a gente é, entender como o confronto, né, o conflito, podem fazer parte do apoio mútuo de forma que a gente lidar com algumas questões difíceis, né? algumas questões que envolvem conflito. A ideia da, do apoio mútuo pode ser aplicada dessa forma e tentar buscar espaço dentro da biologia evolutiva contemporânea, mas de fato existe um trabalho a ser feito aí, né? O pessoal da biologia o pessoal de outras áreas, mas que está querendo operacionar essas ideias é, no modelo que hoje está a biologia evolutiva. camarada eh, venezuelano, Nelson Mendes, que faleceu eh, recentemente, infelizmente, né, a gente perde mais um dos nossos, né, dos, dos bons, dos camaradas, eh, faleceu dia 5 de maio agora de 2021, eh, justamente vitimado pela Covid-19, né. Os squads e ocupas protagonizados por anarcopunks, a partir da análise bibliográfica e das três experiências que temos como base, são espaços de vivência e prática da crítica da produção do espaço heterônimo e também pontos de uma rede é, construída já há alguns anos de apoio mútuo e solidariedade entre os diversos espaços anarquistas no Brasil. Então, é completamente atual, amargamente atual a falta de futuro que é anunciada nas, nas letras. Continua com data válida toda a denúncia contra fome, matando nas tarjetas, contra o sistema carcerário, a justiça que está sempre entre aspas, eh, das guerras, das mortes mais capitalistas, uma apatia sistematizada, sistêmica. Kropotkin plantea sua ideia desde a potência es decir, desde un deber ser y un deber hacer. Esto concuerda con los principios libertarios en el tanto se trata de una expansión de la libertad. Por ende, la máxima cristiana, el el de no hagamos a los otros, se presenta como impotencia, como mutilación, como limitación, ¿verdad? Por ello el terror de los infiernos y de los castigos eternos. Aunque no jerarquicemos porque no hay una digamos una oposición fundamental o primordial, sino que las tres deben integrarse. Así se puede poner énfasis en los seres y elementos que sustentan la vida, la, la red de la vida, que son las mujeres, las personas que trabajan la tierra, las trabajadoras y trabajadoras en general, los bosques, las especies de animales y en general todos los ecosistemas. Para Kropotkin, la sociedad es muy anterior al Estado, como a diversos anarquistas, y essa va a ser una crítica central que Kropotkin va a presentar, de que los alemanes van a hacer confusión, sobre todo Hegel, entre Estado y sociedad. Também vai ter a crítica aí à escola francesa, sobretudo aos pensadores iluministas, que vão pensar o Estado a partir da sua lógica da centralização. O Ferrer pede, é, comenta a leitura de, de textos do Kropotkin, né, como esse, por exemplo, Kropotkin falando sobre o Spencer na, na revista Le Temps Nouveau, e ele pede, né, que seria muito desejável, que o Kropotkin escrevesse um livro para a escola moderna sobre transformismo das coisas. Para evidenciar como essa circulação, como a circulação de militantes dá conta desse caráter transnacional do movimento operário e do anarquismo nesse período, né? como havia uma multiplicidade de ideias, de concepções e de práticas que estavam em pauta nesse período, o que, em grande medida, nos estimula a repensar parte de uma historiografia consagrada que tem sobre o tema, que muitas vezes acaba reduzindo esse período ao termo anarco-sindicalismo. É uma cidade que fica no Pará. Quatro Bocas, onde existem escolas com o nome Fábio Luz. Nós vemos que era por conta da obra do Fábio Luiz Filho sobre cooperativas escolares, sobre cooperativas. Essa comunidade de Quatro Bocas, lá no Pará, ela tem a sua história, a sua formação a partir da organização dos trabalhadores e cooperativas. A geografia permite uma compreensão crítica do mundo e vai permitir que o educando tenha acesso a uma apreensão da realidade através dos processos de formação socio -histórico. Entender da onde surgem os problemas de hoje em dia, essa formação socio-histórica desde o nosso passado, mas também compreendendo a maneira como a gente se relaciona com o meio ambiente. As fontes elas apontam, é, dão essa potencialidade de trabalhar com a categoria de cultura escolar, né? Conjectura essa cultura escolar libertária no interior dessa cultura operária, não associada é uma das suas redes de sociabilidade sobretudo, situá-la também nesse espaço pelas disputas e pelos conflitos. The commonly held view that anarchist geographers were marginalised has recently been unsettled. Although, as Ferretti states, their political philosophy challenged the status quo and ran counter to the political mainstream, they were active in the rational and informed public debate about geography education. And were outsiders speaking from the center. He wants to legitimize three key ideas: that a permanent popular insurrection is necessary. Second, do not trust liberal or left-leaning parliamentarians; they fear the people. Lastly, he reinstores this hope that actually, if you if you just allow popular initiative. There will be new forms of communism with a creativity that will create new forms of society. He analyzes the end of this museum at the, at the end of the 1930s Basically, uh, the, the Soviet regime at a certain moment uh, decided to uh, dismember the uh, materials of this uh, museum, and o obviously, not everything could be uh, rescued. Written after the declaration of war of 1914, it called on Muslim soldiers to desert, explaining that the Russian, non content with having enslaved the Tatar, Bashkirs, Turkestani, and Caucasians, We are now seeking to conquer the Turks and Persians. The speech was both anti-colonial and anti-militarist. The sociology of the state has a long and very respectable history. But what I want to do is to show that Kropotkin's contributions at the time were critical. But most certainly, I think it is it is well overdue that he gets a recognition in terms of his insights in the light of recent developments and recently in the last four decades. <laughs> Se si bem um autor, bandic altamente citado, dentro dos de estudos críticos do discurso, lo, lo menciona em um início, se ha tratado pouco sobre como, eh, desde a linguística, podemos eh, ver ideologias que defendem distintos projetos éticos e distintos projetos eh, morais. Não só a filosofia eh, das matrizes de, de religiões afro-brasileiras, mas também o pensamento indígena. Traz essas outras possibilidades. E também consegue fazer uma ligação muito grande entre o indivíduo, né, e o coletivo. Então fica uma coisa além do material, além da estrutura, né, já alcança o subjetivo e reunir diversas percepções né, do fazer e do pensar também. O estudante não merece um modelo de participação mais orgânico. pelo contrário, o informe oral pode ser uma triste forma de consolação. havendo negado a estudante seu diálogo, devolve seu poder mutilado como requisito para uma qualificação. Os resultados encerram tanto a instrutores como estudantes em uma dinâmica em que ambas partes sentem que a outra está negando algo. É, lembrar de Ferrer ano a ano era uma maneira de tornar viva aquela obra, né? A gente tem aqui a greve de 17, outras questões, um tema muito mais forte do que é, a própria memória né, de um educador, mas ao mesmo tempo você vê que de alguma forma tenta manter um pouco ali essa memória viva, sempre falando alguma coisa dele nas edições que saíam próximas à data de sua morte. Doente, e a gente vê que então existe na aplicação do planejamento estatal uma espécie de dissociação entre espaço e sociedade, não é? Os, os teóricos ou os planos estatais eles pensam um espaço muito do ponto de vista da infraestrutura, da organização espacial e pouco de uma transformação social de fato. Nessa situação se revelou que ocorre uma dominação no espaço urbano, que ela é imposta pelo capital e pelo Estado, porque o Estado ele ele interfere na forma de garantir a propriedade e somente para controle social também no caso né geralmente pelo meio, pela via da violência pensar essa radicalidade teórica e prática dos comuns que muitas vezes não há que haja uma ausência mas não há necessariamente um apontamento para práticas libertarios, anarquistas. Eh, en este mapa, que es el famoso mapa de los confines del Brasil, con las tierras de la corona de España y América Meridio Meridional, se puede ver que justamente el Estado surge de, de, de la noción de, de la imagen cartográfica, que es una reducción también del espacio a imagen, y que llegó también a la distorsión espacial en búsqueda de, además, conquistar el interior del continente americano e a gente pode também pensar essa autonomia como autonomias no plural são níveis distintos de autonomia que cada comunidade tem apresentado ao longo dos últimos anos quanto mais distante das esferas do estado mais autônomas são as comunidades todas essas relações econômicas e simbólicas elas se materializam no local no território filósofas da ciência e feministas elas sugerem para gente, justamente é isso, né? toda epistemologia, no final das contas, toda forma de conhecer o mundo, no final das contas, é valorada. Fazer ciência e tentar encontrar algum, a, a, fatos né, científicos também envolve um conhecimento valorado. Isso não faz com que ele seja mais subjetivo, muito pelo contrário. Ah. They shot the high.